A sociedade civil sempre teve papel preponderante no enfrentamento da epidemia do HIV e também das outras ESTs e hepatites virais. É uma troca de conhecimento e de informação muito grande na vida social e a gente tem a possibilidade de dialogar com diversos grupos. E através desse ativismo, a gente conseguiu que o Brasil tenha o melhor programa de AIDS do mundo e um dos melhores de Patite. Foi o movimento social, a pressão, que conseguiu isso. o surgimento da epidemia no Brasil foi a sociedade civil que primeiramente é, a gritar nas ruas, sensibilizando gestores, pesquisadores, profissionais de saúde a se unir nessa força na implementação de políticas públicas voltadas para uma epidemia até então desconhecida. a gente possa de fato pensar o enfrentamento às ISTs e à AIDS de uma maneira comunitária.